Meus amores, e aí, como é que vocês estão? Olha só, depois de muita enrolada nesses vlogs, finalmente tá saindo, né, os vlogs da Hillary e se vocês acompanharam eu aí no Instagram, viram que eu participei do Noivas RN, que foi uma feira babado aí, com vários fornecedores de casamento, a Hillary também é, né? Eu faço aí a abertura da pista de dança de casamento, animação de chá de lingerie E eu tô aqui me montando, olha só, aqui olhando no espelho, tô belíssima Já fiz aqui o olho, pode colocar os cílios e tudo mais, vou fazer aqui a pele porque hoje é o segundo dia do Noivas RM e eu vou mostrar tudo para vocês, todos os fornecedores. E a gente vai seguir nesse vlog aqui maravilhoso para vocês conhecerem um pouco do mercado aí de casamentos aqui da cidade onde eu moro, Natal. Aí todo o Brasil vai conhecer agora, não é verdade? E eu vou belíssima, a peruca ali, olha só, esperando ali atrás. Eu. Usei ela ontem. Detalhe que eu tô aqui hoje no Healer Makeup Studio, né, Acho que é o primeiro vlog que eu tô fazendo aqui, depois eu vou mostrar mais detalhes com vocês, que é o estúdio que eu tenho também, que eu atendo, né, maquiagens aí para festa, maquiagens clássicas, enfim, é o meu estúdio de maquiagem porque eu também sou maquiador. E aí a perucazinha que eu usei ontem, belíssima, hoje eu vou usar o mesmo figurino que eu usei ontem Na verdade eu deixei só pra vocês verem hoje tudo, queria ver um pouco como era a feira ontem e tal Maravilhosa, e hoje vocês vão acompanhar tudo, então vou terminar aqui a produção porque já tá corrido Só tenho mais uma hora e meia pra finalizar tudo e sair pro evento Então daqui a pouco a gente continua e vocês vão ver tudo A gente não pode ir no DragCon, né, lá em Nova York e em Los Angeles, mas tem o Noivas RN, meus amores Gente, olha só, tô pronta já, belíssima já de unhas, unhas de garota. Olha meio que os detalhes, querida. Ah, vou mostrar para vocês no espelho. Olha, menina. Cabelo, como ficou? Close, o figurino. Hum. Tudo, né, gente? muito fechativa deixa eu mostrar os detalhes pra vocês brinco maquiagem fechativa hum. E vamos lá, né, gente? Fechar esse evento. Uh -uh. Gente, olha só, já tô aqui na feira, Noivas RN, já tá bombando aqui, cheio de noivos aqui pra conhecer os fornecedores. Vou dar um rolezinho aqui com vocês, tanto do stand que eu tô, que é do Fast Chá, que eles vão mostrar pra vocês tudo que eles têm, as ofertas. E também vou mostrar aqui outros fornecedores babados, gente. Tem um bofe ali no bar também maravilhoso que eu vou já mostrar pra vocês. Fechação, viu, querida, hoje aqui que vai bombar esse evento hoje. Eu tô aqui com as meninas, olha só, do Fast Chá. Oi. Olha só! E a gente tá aqui nesse stand de hoje, fazendo aqui o quê? Convidando as noivas para fazer o seu chá de lingerie com animação da Hillary, com muitas brincadeiras, né, meninas? Oi. Muitas, Muitas lingeries também maravilhosas Oi. que a gente vai mostrar. Vamos mostrar, então, para todo mundo? Olha só! Fechação, gente, essa daqui. Olha essa branca. Super usaria, menina. Uhul! Quantas lingeries uma noivinha leva? Dez conjuntos. Dez conjuntos. Aqui dez conjuntos. Já estamos indo até ela, e fazendo as brincadeiras e com as peças. Olha aí! Uma diversão, né? Pra noivinha que tá querendo se casar. Uma diversão com as amigas. Aí a gente ah. tem… Ó, menina, olha ó, isso! Olha que... Claro. Né? A gente tem esse bolo totalmente personalizado para você, noivinha, fazer seu chá de lingerie E ainda, Ó, e você ganha de brinde o seu copo, a sua taça para você brincar com o seu time todinho Fora que, no dia do seu chá, levamos lojinha sex shop Ai, menina, imagina a gente brincando lá com isso Isso porque, né, gente, tem coisa aqui que a gente não pode nem mostrar mas que vai ter no chá de lingerie, né meninas? Tá e hoje a gente tá lançando aqui no Noivas RN o nosso festa chá pra você noivinha que quer bombar, quer fazer a sua festa, quer o seu casamento, quer fazer o seu enxoval. A gente também trabalha com enxoval para noivas, então a gente tem o nosso código personalizado, também a gente tem os hobbies. Olha que hobby babado. Babado. De noiva. Literalmente, é babado. Ah, querida, se eu estivesse noiva, eu estaria usando um tênis. Mas como eu sou kenga, aí eu vou e comando chá de lingerie com todo mundo, né? E com todas essas coisas. Então, meninas, muito obrigada. A gente vai continuar aqui no noivo RN, né? Manda um beijo. Tchau. <risos> Sabrina, Sabrina. sou Sabrina. Tem ah tem que eu subir porque Sabrina. eu sou alta. Gente, essa aqui é a Sabrina. Oi. De onde, Sabrina? Artem personalizada. Arrasou. Eu vi você toda linda ontem. Antes eu vou trazer um mimo pra ela. Sim. Aí eu trouxe um pra vocês. Gente, olha só isso aqui. Deixa eu ligar aqui, a luz. Segura tá. aqui. Olha só. Isso, agora sim. sim. Arrasou. É Museu um personalizado. Hillary Hilton. escrito Hillary Hilton. Bicha! Ah! Eu tô passadíssimo. Amor. Amei. E esse outro também. Mentira. É, não. Dos dois. Dos dois. Da Hilary e do Kevin. É porque a tem que, que tem que ser dos dois. Então... Um pra guardar as coisas da Hilary um pra guardar as coisas do Kevin. Bicha, é. obrigada. Ah. Não toque arte, não toque arte. Não, brincadeira. Olha só que fofo, é que a gente. A filmar também. É Ai, meu Deus. Gente, dá moizinho um pra lá. Que maravilha. Tem que maravilha. né? Porque é muito. Gente, eu amei Sim. de verdade. Que e gostoso. é de Suécia, coisa fina, é. coisa chique, Ai, gente. Dei uma olhadinha Olha. no Gente, da Sabrina. Né? Ah, tem ah, tem personalizados. Vou deixar depois sim. o seu contato aqui para as pessoas, né? Só banco de novo. Ai, gente, é porque eu sou alta. Então. e <risos> a gente vai deixar o contato para vocês verem aqui, tá? O Instagram deles também. Se fazem todo tipo personalizado. Todo tipo de personalizado, né? focado nas madrinhas, daminhas, nos pais dos noivos e das noivas, sim. Tudo personalizado, sim. Então, temos de tudo. Vou mostrar. Bora. Deixa Nessa ver. é para os pais, para os também essas personalizadas para os sempre a gente tem também ah. diversos materiais, tanto no corvinho, o linho que é super chique, que, que está sim. super em alta, né? E pronto, aqui também a gente tem muitas opções. Hum. Vamos abrir aqui Pode a minha para Bora, posso abrir? Posso. Gente, que coisa fina! Olha que lindo! Meu, Olha que delícia! Meu Deus! Gente. Pra você sair com ela assim, se amostrando. Hilary Hilton! Ai, você sabe que eu amo isso, sabia? Então! Adoro e é os... novidade! Ninguém ainda tem nesse material. Nesse modelo. É. Gente! Super novo! Um suede animale, viu, Exatamente. querida? Porque eu conheço os tecidos. Não então! Não, não, não. <risos> e esse outro também é em suede. Suede e o linho é o que mais sabe. Gente, que coisa Nossa. fofa! Nossa. Olha isso! Bordadinho! Arrasou! Coisa fina, coisa chique. Amei, obrigada, viu meu amor? Obrigada. Ai, obrigada Nada. mesmo. Prazer. Gente, olha só. Eu tô aqui, olha só. Planeta Dreams. Estou tá aqui com o stand também. E a gente tá aqui para pegar uma bebidinho, Gente, olha esse barman aqui, que gato! Olha esse, olha esse olho! Foca o olho, cadê o olho que tá focando? Ai, gente, que gato! Que gato! Qual o seu nome? É David. Hã? David. David? E o seu, meu anjo? Qual, Um moreno. Tudo o que eu queria pra mim, agora! E ainda mais com a bebidinha que eles estão preparando, né, que é de abacaxi. Maravilha esse drink, viu? Aqui da Planeta Drinks. Fechação! Amei! Gostoso! Muito gostoso! Gente do céu, eu tô adorando! Porque mais gostoso que os drinks. Olha esses dois aqui, menina. Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho. Ai meu Deus, isso que é coisa boa de se beber, viu querida? A pessoa fica com mais sede ainda. A pessoa fica mais 70. Gente, engraçado não. Sexy. Tô aqui com esses dois. Aqui entra mais aqui. Olha só. Ah, Eles é são da empresa. VIP motoristas. Olha só, com o motorista aqui gato e gostoso. Hum, hum. Com certeza. Olha aí ela que tá com certeza que ela é a esposa, né? Isso. Vamos, vocês fazem o que de serviço. É o seguinte, nós trabalhamos com translado executivo uhum. e somos especializados em transporte de noivas. Olha só! Fazer tá. um transporte dentro de Natal, interior, o que precisar a gente fazer? Arrasou! Faz. Em carros finos, não é mesmo? Isso, carros executivos, ah. em SUVs, o que precisar a gente está à disposição. Arrasou! Comigo, no caso, ele falou que é com esse capzinho aqui, mas ele ia sem camisa, não é? Não <risos> é? Tem camisa, porque ele é gostosinho. E pra Mas... ela tudo vá. Vale. Ah, é pra mim, né, gente? Manda beijo, gente. Mua. Gente, eu tô aqui com esse moreno maravilhoso e lindo. Olha só. <risos> Vamos Olá. falar um pouco do seu serviço para gente. Olha para a sua cerimônia de casamento. As mais lindas músicas ao som do sax. Aquele sax maravilhoso para brilhantar e levar muita emoção para o seu grande dia. E era aquelas músicas que você estava tocando aqui, né? No Exato. Som. Ai, gente, são cada uma mais linda que a outra, romântica e tudo mais. o pessoal fica apaixonada querendo se casar. <risos> e ainda tem aquele receptivo maravilhoso para recepcionar os seus convidados na sua recepção. Olha aí. Arrasou, hein? Ai, gente, que coisa romântica! Tema de Crepúsculo, adoro, querida! Adoro, adoro mesmo! Adorei, né? Esse negócio aí, olha, gente! Coisa grande, trabalhamos com isso! Olha que coisa maravilhosa! E o Chaplin, gente? Eu dou um oi, Chaplin! Pequeno, o que, que é pequeno? Ah, tá, entendi. É, eu só trabalho com coisa grande, assim, ó. Ó. Oh, tá vendo? Olha o tamanho dessa trombeta. Isso é o quê? Sax. Ah, saxofone. E grande. E grande? É porque é... É, Chaplin, tem não, viu? É humilde. Só uma flan que você tem pra me dar, não é mesmo? Aqui aceita, viu? Maravilhoso, gente. Tô esperando você trazer as bebidas pra mim. Oh. Agora pega a sua flor de volta, faz parte do figurino. Não, bebida chique. <risos> bebida chique, não quero... É, nescar, não quero nescar. Sua, sua flor, faz parte do figurino, isso. Vai lá. Ai, maravilhoso. É isso, né, gente? Não tem como entrevistar muito ele, mas é o que tem pra hoje. Gente, olha só. Ontem ele tava em cima do banco. Hoje eu tô sentada aqui, que tá difícil, não tá fácil é. a vida da drag. Esse aqui é o Diego, né? Diego, sem dois ninguém em casa. Olha, maravilhoso. Tem um Instagram lá com muitas dicas pra quem tá organizando casamento. Sua esposa também tem um, é né? Casar sem pirar, um de Adrielle. Olha aí, arrasou! É, e... Por que o meu surgiu, ah. o, o sem dois ninguém em casa? A gente começou a ir pras feiras, eu comecei a acompanhar a Adrielle. Sim. E eu notei que o ramo de casamento não, não falava nada sobre os noivos. Claro! Não chamava atenção pros noivos, não noivo falava... Nada, não tinha muita atenção para eles ah. e eu queria muito, queria e quero ainda mudar isso, esse conceito dos fornecedores Sim. e a atenção só para as noivas, noivo também merece, claro. noivo também participa, Sim. vai à feira, quer, quer experimentar, quer saber o que é uh -huh. o casamento e, e a, com a ajuda dos fornecedores, torna, traz o um noivo para dentro do casamento, Sim. entendeu? Entendi. Da, da, da organização. Não Sim. é só a noiva que faz, né? Os homens também participam. Eu gosto de dicas de terno, dica de sapato, uhum. dica de chope, dicas do que nós homens mais procuramos É na parte do casamento, né? A gente gosta da bebida, gosta claro. da música, é o que a gente procura mais. Né? Imagina também uma drag aí fazendo a Despedida de Solteiro. Não é não. Não, porque assim, para os homens, é assim, como você vê, é muito pouco explorado, é, é até a possibilidade de uma Despedida de Solteiro. Sim, com entendeu? certeza. Entendeu? Eu não, não, não tenho como ser mas eu quero, Vila, ah, no meu casamento. Vamos, vai estar no meu casamento. Vamos. É. Fazer é. a brincadeira da gravata lá pra pegar o dinheiro de todo mundo, né? Não não, é, é o que eu mais sei fazer, querido, Eu mais sei fazer. Então, manda beijo, vou deixar aqui o Instagram dele. Valeu, gente. Eu tô suada, viu, gente? Tô suada. ai ah, eu quero. Só pra dar uma batidinha. eu acho que eu sou a personagem que tá mais andando nesse evento, viu? Ah, ele é um cavalheiro, gente. Ai… Ele é um cavalheiro. Tem que ser. Eu tô aqui no stand da Império Clinic, gente. Olha só, com esse casal maravilhoso aqui. Gente, olha só. Esse aqui é o espelho. Eu aqui, belíssima, olha. De corpo inteiro, pra vocês verem que eu sou gostosa. E aí a gente olha pra lá e tira a foto, Só né? Só toca aqui, um pouco mais processo pra poder tirar foto. Pode posar? Pode sim. Vamos lá posar então. Ele vai interagir com você, ele interage. Hum. Segura, segura, mantenha a pose que ele tá melhorando a qualidade da imagem. E... Isso. Uh. Olha que lindo. Olha. A qualidade é boa mesmo, gente. Ah, gente, e aqui é a cabine. Sim, Olha, a cabine. gente, aqui é você que está acostumada com o Dark Room. Aqui não é o Dark Room, aqui é o Light Room. Olha aí, aqui tirar foto, né, Isso, mulher? E botar o. E por outro outro leve, você leva pra todo tipo de evento. Todo tipo de evento. Arrasou, menina. Evento, principalmente evento que é externo, tipo quem vai casar numa camirina, naquele gramado maravilhoso. Sim. Em lugares assim abertos, numa barreira roxa. Sim. Fica lindíssimo o gramado. Arrasou. Eu amei. Eu amei de verdade, gente, porque assim. Precisa, né, dos babados assim, mulherzinha? Olha só, foca aqui. <risos> Arrasou. Ai, ah, obrigada. Eu vou deixar aqui o contato deles pra vocês, aqui. pra vocês seguirem eles lá. Vou já retocar minha maquiagem, mulher, porque as fotos dessa precisa de uma maquiagem bem feita, né? Precisa. Eu tô tão dando, gente, esse evento tá babado. Gente, oh. eu tô aqui com essa maravilhosa, é. né? Eles também estão aqui com o um stand de babadeiro aqui da clínica deles. Vamos falar um pouco pra eles do serviço é Diva, olha essa menina aqui que belíssima <risos> igual eu né gente com certeza. Mulher fala um pouco aqui do que a gente tem a sua então, clínica ai tem tanta coisa boa na minha clínica porque hum. assim a gente trabalha com bem-estar né? saúde é. então tem desde a acupuntura hum. massoterapia, estética corporal e facial Sim. temos aulas de yoga olha temos treinamento funcional para reabilitação Sim. A gente tem... Nossa! Muita coisa. Muita psicóloga. Eu vi, isso aqui é o quê que vocês têm? Aqui nós temos o um pump para pra levantar bumbum. Ah, eu sei. Eu nem preciso, né? Mas não, é. não precisa. Não precisa. Aqui eu tenho a captação. É, pra que que serve? Ela, ela faz... Ela explode a célula de gordura. Hum, certo. E aqui eu tenho a radiofrequência, uhum. que ela faz com que forme-se um novo colágeno. Certo. Então ela trabalha com a acidez. Então essa máquina trabalha com a acidez. Sim. Essa trabalha é, gordura localizada celulite. Sim. Essa daqui trabalha com a intervalo, também celulite, faz o pump-up e também a gente utiliza ela para fazer o peeling de diamante. Arrasou, menina! Ah, eu gostei! E onde é que fica a clínica? Aqui em Lagoa Nova, Lagoa Nova. perto do. Deixa a gente finalizar aqui com um beijinho pra todo mundo. Gente, ela é maravilhosa. Todas as meninas da clínica, eu amei. Ai, a gente é linda. Muito, o muito, muito. É, belíssimas, né, gente? Manda beijo. Beijo, beijo. Vou colocar o contato deles aqui pra vocês. Gente, eu tô aqui com os meninos do Estúdio Pontes. Dá um tchauzinho, gente. Maquiadores maravilhosos. Cabe todo mundo. São tantos, gente. Eu fico até nervosa. Dava pra fazer o quê aqui? Não vou nem dizer. Vocês fizeram o que hoje, meninas? Fez aquela, aquela modelo ali, né? Assim, Olha, que belíssima. Deixa eu chegar perto do close. Faz aquela coisa que modelo de maquiagem faz sim. Peraí. Isso no rosto. Olha, belíssima. Eita, querida, fechar essa. Eita, querida. Close, querida. Arrasou, menina. Vocês são demais, viu? Dá um tchauzinho e vou dar contato aqui do estúdio pra todo mundo. Ai, que delícia, gente. Olha só. Passada? <risos> gente, olha só, tô aqui com o Jefferson, né? Olá, da Dallas, olá. né? Que faz essa decoração aqui, gente. Olha só. Passadíssima! O casamento fino, né? Merece um negócio assim, belíssimo. Muitas flores, muitas plantas, né? negócio assim. Jefferson, fala um pouco do seu trabalho pra gente. Somos uma empresa de decoração em buffet, uhum. há 13 anos no mercado. E nesse ano estamos desenvolvendo coisas novas. Tendências novas e aguardamos que vocês gostem das novas mudanças da empresa e é isso. Eu ah, belíssima! Falar. Amei! O Jefferson muito gatinho, né? Meu <risos> gente, coisa fofa! Ai, amei ele, gente! Olha só! Ai, esse ilustre lá na minha sala, querido! Ia ficar um escândalo! Amei! Essa iluminação perfeita! É desse maravilhoso aqui que tá aqui Oi, comigo. Gente. Olha só. Orquestra Lúmina. Hum. Estamos aqui, ó, mais uma, mais uma feira, mais um evento, graças a Deus. E com essa. belezura! Uma diva! Hilary, beijo. E ele tem quais serviços você tem? Olha, Orquestra Lúmina. 12 anos de mercado, fazendo um repertório bem massa e a gente hoje consegue levar toda uma estrutura de iluminação, painel de LED, sonorização Sim. pro seu evento. Vai tudo Sim. top, viu? Sonorização digital ah. e completão aqui. Olha só, e essa estrutura babada essa estrutura aqui. Tá aqui atrás, gente, olha. gente, olha só que show. Um show, né, gente? Show, Vou deixar os seus contatos aqui pra todo mundo ver. Show bem. de bola. Menina, olha só como é que tá no cabelo. <risos> gente, cheguei agora. Gente, desculpa, é porque assim, muito chope, né, dá nisso, meu nariz tá até um pouco oleoso Gente, essa feira foi sensacional Noivas RN realmente é assim, um evento pra quem tá procurando e os fornecedores de casamento Eu sei que eu fiz muitos contatos lá, bem bacanas assim E é isso, né, tô aqui ainda, um belíssima, um com a pele um pouco oleosa Porque eu andei, nessa feira eu andei, viu bicha, hoje eu trabalhei Hoje eu fiz contato com muita gente muito legal e assim, foi só sucesso. É uma feira assim que vale muito a pena você ir. E agora eu vou ficando aqui, vamos desmontar, né? Que ufa, dois dias aí de feira é balada, é puxada, mas a gente vai sim com muita vontade. Então fiquem aí com o próximo vlog da Hillary Hilton, a Diva Queen de Natal. Beijo pra todo mundo.